...muito maior. Agora, eu te dizer onde é que eu, que eu vou encontrar, é difícil. Agora, o que a gente recomenda, você pode ir na internet, que a Embrapa tem algumas referências, pessoas que estão que têm credibilidade, que trabalham com qualidade, que geralmente foram treinados pelos técnicos da Embrapa, que desenvolvem isso aí. Você pode entrar no site da Embrapa Mandioca e Cultura, que lá eles vão me dizer, e também no, no site da Embrapa Amazônia Oriental, que fica aqui em Belém, que eles vão lhe dizer as pessoas que trabalham exclusivamente para produzir maniva. O Hermínio colocou aqui no chat também que tem o Dutra no Pará. Ele é maniveiro e consegue fornecer muito material. Então, se é for esse. do Pará, essa é pergunta... É esse aí, já respondi. <risos> esse é o do Pará, que é o maniveiro. Isso. Isso. É, outra pergunta, como diferenciar a mandioca mansa da mandioca brava quanto às características morfológicas? Há algumas características que as diferenciem, já que o teor de ácido cianídrico é imperceptível visualmente? É, antigamente, eu ouvia muito falar, o é... pessoal falando na diferença da folha, e a folha de, da macateira ela é mais é porque a folha ela não é integral, ela, ela, ela, tem, ela, ela é cheia de ponta, né? é como se fossem um, os dedos da mão todos separados. Então, se diz que aquelas, as mais finas são macaxeira e as mais grossas, mandioca. E, na verdade, outra coisa que eu digo para vocês também, é e as pessoas costumam dizer que a, man, a macaxeira, que é a mandioca mansa, ela é tida como a mandioca de mesa, é aquela que você... Olhe, corta em pequenas histórias, descasca e bota no papel por 15 minutos e ela substitui o pão, quando ela está mais velha, você faz doce. E eu digo para vocês o seguinte, da macaxeira também se faz farinha, porque a macaxeira e a mandioca, a única coisa que difere é o acionito, mas a Constituição é a mesma. Eu já fiz aqui em Belaga, município próximo de Urbano Santos, farinha de macaxeira. Por quê? Porque o produtor, quando foi colher, ele entregava sempre... É, para merenda escolar e, e quando ele foi colher as aulas aqui encerrado então para não perder essa produção a gente fez farinha e ele fez farinha e essa farinha ele pode guardar e uma farinha de alta qualidade legal é última pergunta o mercado de maniveiro é um manejo de retorno rápido sim sim sim, sim. É, acontece o seguinte que tudo a gente acha difícil por não ter a tradição né por isso que a gente está incutindo essa história do maniveiro. O, o, o nosso colega que nos, nos antecedeu, ele mostrou até em termos de valores, e ele disse o seguinte, que para você o, o, o custo é igual ao custo de um plantio de um hectare de mandioca, que varia de estado para estado, né? de acordo com o que, o que cada localidade cobra, em termos que o que pesa um pouco mais aí é o custo da diária de quem trabalha. Né? E isso varia muito. É, e tem aquela diária que a gente chama de é, A molhada e a seca A molhada é quando o trabalhador ele, ele é alimentado pelo dono da propriedade E seca é quando ele se vira para comer, do jeito que Então, essa questão, os retornos são bons Se não, esse Dutra aí Esse Dutra hoje é um cara que Que vende maniva para o Brasil todo Se não tivesse retorno, ele já tinha falido Sim a gente teve vários elogios aí, está até passando na, na tela. E não tivemos mais perguntas, então, muito obrigada, Veloso. A sua apresentação foi excelente, todo mundo elogiando. E agora, gente, a gente vai para... Uma... Ah, teve, teve mais uma pergunta. Ó. Onde posso encontrar mais informações sobre as variedades mais indicadas para a região norte? Olha, hoje você vai para a região norte, você vai encontrar isso muito bem esclarecido na Embrapa Amazônia Oriental, que é o que a gente chamava antigamente de Sepatu. Basta você entrar no site da Embrapa e procurar Embrapa Amazônia Oriental. Ou então na Embrapa Amazônia Ocidental, que fica em Manaus, e você vai encontrar a relação de plantas para a região norte todinha. Isso... Eu estou falando as principais, mas você vai encontrar no site da Embrapa Roraima, da Embrapa Acre, da Embrapa Amapá, da Embrapa Rondônia, todas elas têm, cada uma tem o, o Estado. Aqui, para nós, é, a nossa Embrapa é recente, nós temos, a Embrapa foi criada em 2010, é, e nós fizemos um trabalho anterior a isso, uns 5 a 10 anos antes de 2010, em parceria com a Embrapa, é, Mandioca e fruticultura que fica em Cruz das Almas. E desse trabalho saiu uma publicação é, voltada para indicação de variedades para essa região de Muninho e Lençóis. E aqui na Embrapa a gente na dispõe desses livros indicando essas variedades. Beleza, obrigada, Veloso. A gente vai fazer um, um intervalinho agora só para chamar o próximo palestrante, então a gente volta daqui uns minutinhos, tá? Beleza.